Turbinas Hidrocinéticas Trabalho final da disciplina MEC-008 Sistemas Fluido-Mecânicos Grupo Jonathan Pessoa Carpanese Davi Jorge José Sá Filho Leonardo de Aquino Siqueira e Leonardo Morandi de Castro Santos O uso de energia cinética de rios pode ser considerado um dos primeiros métodos inventados para converter forças de ocorrência natural em trabalho mecânico. O primeiro registro foi em 400 a.C. pelos egípcios, especialmente em áreas rurais, e logo o uso de rodas de água se espalhou pelo norte da África e pela Europa. Desde então, o avanço na tecnologia permitiu a evolução de uma simples ferramenta construída de madeira para turbinas capazes de gerar energia elétrica em quase qualquer fluxo de água. O conceito de THC para geração de energia elétrica foi mencionado no século 17 por Bernard Florest, um engenheiro militar e hidráulico francês, em seu livro Arquitetura Hidráulica. Já em 1880, um dinamo acionado por uma turbina hidráulica foi utilizado em Michigan, nos Estados Unidos, para prover luz a um teatro e a fachada de uma loja. Logo no ano seguinte, uma construção similar, adaptada a um moinho de trigo hidráulico, foi utilizada para prover iluminação às ruas da cidade de Niagara Falls. O uso moderno das THCs surgiu no final da década de 70, sendo investigados, ao mesmo tempo, por universidades australianas e canadenses. Houve um pequeno surgimento de centrais de geração na década de 80 na África do Sul, porém os resultados não foram bons o suficientes para justificar a instalação em grande escala.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 Apesar de existirem vários tipos diferentes de turbinas, cada uma aplicável a um tipo de fluxo diferente, os componentes básicos das turbinas são os mesmos, um rotor e um gerador. Rotor O rotor é um componente responsável por transformar a energia cinética de escoamento em energia mecânica de rotação. É o componente mais característico de uma turbina e influencia diretamente no rendimento da mesma. O formato das pás do rotor é crucial, já que surgem forças de arrasto na direção do escoamento e sustentação, perpendicular ao escoamento, nas mesmas. E a otimização do perfil aerodinâmico para dada aplicação é necessária para obter-se melhores resultados. Gerador O gerador transforma a energia mecânica de rotação gerada pelo rotor em energia elétrica. Geradores não submersos costumam diminuir o rendimento de uma turbina por necessitarem de elementos de transferência de potência, como correias, correntes ou engrenagens. Algumas turbinas possuem difusores para melhorar a eficiência da mesma, já que difusores ajudam a manter a velocidade do fluxo constante na entrada da turbina. Caixas multiplicadoras, freios, mancais de rolamento são utilizados para controlar a velocidade do rotor carenagens também são utilizadas para prevenir danos aos componentes internos das turbinas. Para caracterizar uma turbina, coeficientes dimensionais devem ser calculados de acordo com alguns parâmetros. Torque do rotor, Q O arrasto do rotor, D A velocidade angular do rotor, W e a potência no eixo P, que pode ser calculada como P é igual a W vezes Q. Com esses parâmetros, pode-se calcular a relação de velocidade de ponta, a solidez, o coeficiente de torque, o coeficiente de potência e o coeficiente de arrasto. A relação de velocidade de ponta TSR é dada pela velocidade tangencial da par do rotor dividido pela velocidade de escoamento, ditando a condição, de operação da turbina. A solidez é razão entre a área das pás da turbina e a área varrida pelas mesmas. O coeficiente de torque depende do torque da turbina, da densidade do fluido, da velocidade do escoamento, do raio máximo do rotor e da área transversal, que depende do desenho da turbina. Para turbinas horizontais, a área transversal é igual a π vezes o raio máximo do rotor. Para turbinas verticais, a área transversal é igual a duas vezes o raio máximo do rotor vezes a altura da turbina. O coeficiente de potência é função da potência, da velocidade do fluido, da densidade do fluido e da área transversal. Segundo a lei de Betts, o coeficiente de potência máximo de uma máquina de fluxo livre, como uma turbina hidrocinética, é de 0,59. Por fim, o coeficiente de arrasto é definido pela força de arrasto, pela densidade do fluido, pela velocidade e pela área. A determinação dos coeficientes adimensionais é essencial em um projeto de turbina, caracterizando o funcionamento da mesma em diferentes regimes. Com o intuito de aumentar as performances das turbinas, pesquisadores se voltam para aumentar a potência de eixo gerada pela mesma. Porém, o coeficiente de potência nos mostra que apenas uma pequena fração de energia cinética total pode ser aproveitada. A potência energética de uma turbina hidrocinética pode também ser calculada utilizando a equação de energia cinética, que é energia cinética igual a massa do fluido vezes velocidade do fluido ao quadrado dividido por 2. Considerando as equações de massa do fluido volume e distância, aqui desse slide, conseguimos chegar na equação da energia cinética, através da área e ao longo do tempo. A equação fica, energia cinética é igual a densidade vezes a área, vezes a velocidade ao cubo, vezes o tempo sobre 2. A potência hidrocinética é dada pela derivada da energia cinética em relação ao tempo. Então ficamos com que a potência hidrocinética é igual a densidade vezes a área vezes a velocidade ao cubo dividido por 2. Então quando atribuímos o coeficiente de potência Cp e o rendimento geral do conjunto mecânico Ng, temos a potência elétrica obtida. Então fica, potência elétrica é igual a Ng vezes CP vezes a densidade vezes a área transversal vezes a velocidade ao cubo dividido por 2. No Brasil, as pesquisas sobre turbinas hidrocinéticas têm o intuito de prover soluções para a chegada de eletricidade em regiões afastadas, em que as instalações da infraestrutura para a distribuição de energia são difíceis e caras, como por exemplo, em comunidades ribeirinhas da bacia amazônica. A experiência mais bem sucedida na geração de energia elétrica dessa forma é associada ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, que possui um grupo de estudos voltado ao desenvolvimento dessa tecnologia.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 Países do mundo inteiro possuem pesquisa na área e, além disso, que certos países já possuem até empresas voltadas ao desenvolvimento, fabricação e venda de turbinas hidrocinéticas. Inglaterra, Singapura, Escócia, Estados Unidos, Canadá e Irlanda são os maiores proponentes atuais cada país com uma proposta diferente para o design da turbina. Com um futuro cada vez mais incerto para fontes de energia fósseis. As turbinas hidrocinéticas são, sem dúvida, grandes candidatas a tomar a frente para a geração de energia elétrica, em pequenas escalas de forma limpa, com baixo custo de manutenção e grande vida útil. Uma das vantagens desse sistema de geração de energia elétrica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 Pode-se perceber que desde o antigo Egito, o aproveitamento da energia de cursos d'água evoluiu bastante. No entanto, os maiores avanços tecnológicos têm sido notados nas últimas décadas com a intensificação da busca de fontes energéticas alternativas e renováveis. Sendo extremamente adaptável aos mais diferentes cenários de operação, as turbinas hidrocinéticas podem ser usadas nos rios, em comunidades ribeirinhas afastadas dos grandes centros e das redes de transmissão tradicionais, ou mesmo aplicada em regiões costeiras diretamente no mar. Trata-se, portanto, de uma tecnologia ainda pouco difundida e conhecida da população em geral, mas com grande potencial de obtenção de sucesso em países com grande disponibilidade de hidrogeração, como por exemplo, o Brasil.